Boa noite gamers, muito boa noite pessoal, Feliz Natal. Já agora Eu espero que estejam todos felizes, tenham todos comemorado o Natal com a pessoa que vocês gostam, ok? Uh, pessoal, este vídeo vai ser do Iframe estou aqui para falar um pouco assim do Balas, da sua história mais ou menos. Não a história completa do Balas, é mais ou menos um resumo da história do Balas. Para quem não sabe, o Balas foi o novo personagem que apareceu pela primeira vez. Eu digo assim pela primeira vez porque é a primeira vez que eu vejo o Balas no jogo. Ele apareceu na nova jornada que apareceu, ok? E eu assim eu vou contar um pouco assim de alguma história dele, de alguns traços de, da história e resumo dele que eu sei, ok? Uh, eu vou mais ou menos eu ler, eu ler entre né? Mas pronto eu vou falar aqui um traço da história do Balas Eu espero que vocês deixem o vosso like e o vosso comentário no vídeo Eu estou contando com isso para o canal crescer E também espero que vocês partilhem o canal e o vídeo para os amigos e pessoas que acompanham o Youtube e tudo mais Outros Youtubers Ok pessoal sem mais demora Eu vou começar a falar do Balas Balas é um dos 6 executores originais ok Antes da queda do Império sugerido para ser amante da Margulis a quem ele tentou convencer, convencer a destruir os tenos para sua própria segurança, um ato que acabou por ser inútil, ele também acredita ser a ah, responsável principalmente pelo desenvolvimento da transferência e pela criação dos Warframes. Ah, Pessoal, eu vou tentar resumir essas, essas, o que eu acabei de ler para vocês mais ou menos. Então pessoal, antes da queda do império Oriken, havia seis executores, seis pessoas com poderes capazes de executar qualquer tênis, warframes, qualquer pessoa. Eram seis executores, e o Balas era um desses seis executores. Mas o Balas tinha um, um amante, que seria a Margallis. A Margallis seria a amante do Balas. Ele foi surgido para ser amante dela. Mas havia pessoas contra isso, havia os outros executores contra isso. Muitas coisas, muitos oríquions eram contra o relacionamento deles. É claro. Ah, e a Margallis foi executada. Um Claro, o Ballas foi a única pessoa contra o executamento dela no voto e tudo mais, ele foi contra, ele não queria que ela fosse executada, então mesmo assim, de vendo que eram 6, não 5 contra 1, um, ele não teve assim grandes chances de salvar a Margalees, e continuando sempre em frente, há traços que indicam que ela não está morta, como vocês podem ter percebido na nova jornada, que ele encontra, uh, quando, no momento que a gente encontra Lotus, o Balas aparece. Vendo que os Rickens são um personagem que vivem por anos, uh, eu tenho a certeza que. Como posso buscar? Vendo que o Balas, pessoal, ele, ele, ele foi principalmente do desenvolvedor do da transferência e dos criadores do AFMs, e a Lotus é, praticamente deve ter decorrido. Um, feita a transferência do para a casca que seria o corpo da marginalista que estava vazio sem alma mas o, algumas, alguns factos uh, indicam que a arma da Margalit foi transferida por corpo do Nathan -A. Mas pronto, isso são coisas que vai ser falada mais para frente nos outros vídeos que eu vou desenvolver aqui no canal. Claro, ainda nesse um, em mês de dezembro e para o mês de janeiro também, que vai vir muitas teorias sobre o que aconteceu com a Marguerite afinal, final, o que é que é a Lotus a final e tudo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem o vosso like, o vosso comentário também, ok? estou contando com vocês no próximo vídeo do canal também, muito obrigado.